Vamos sentar, queridas, por favor. Eu quero dar o meu, meu boa tarde a todas as pérolas que estão aqui. É um privilégio, sempre é um privilégio falar das coisas boas, das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Hoje foi, amanheceu um dia muito especial na minha vida. Um dia muito mexido, um dia onde o Espírito Santo me acordou. E ele me incomodou até agora. E eu estou tão incomodada, mas eu estou feliz. Porque ele é comigo, sempre. E isso, apesar de estar incomodada, me traz a paz. E eu estava louvando agora, imaginando quantas coisas que o Espírito Santo fez na minha vida de um bom tempo para cá. Preciso respirar fundo. Muitas coisas. Eu gostaria de saber quem veio aqui hoje pela primeira vez. A Margarete, que eu conheço. A Márcia também, nas pérolas, pela primeira vez. A Márcia me perguntou uh, qual o objetivo dessa reunião hoje. E esse grupo se chama de pérolas. Eu estava lendo sobre as pérolas, como é que elas se formam, a gente já sabe. Nem toda ostra produz pérola. Nem toda. São algumas espécies. E ela produz essa pérola maravilhosa porque um corpo estranho entra e aflige essa ostra. E não aflige ela, pode ser um grão de areia ou pode ser um parasita, ela começa a ter dores. Ela entra em guerra para expulsar esse grão. E não consegue. E nesse período todo, até o final, até que a pérola fique perfeita ela vai lutando até que ela fique e se torne uma pérola. E a nossa vida é assim. É, eu estive em São Paulo visitando a Bruna, minha filha mais nova que mora lá, e eu vejo que o Senhor está movendo pérolas pelo mundo afora. Na igreja onde ela frequenta... Tem um grupo, eu recebi um convitezinho quando eu estava lá, eu achei bárbaro, é um outro nome maravilhoso, que diz Mulheres que Constroem Pontes. Eu achei sensacional. Então, as pérolas também vão construir pontes, e essas pontes também são pérolas que constroem pontes. E quando o senhor começou a falar profundamente na minha vida, eu conheço ele desde pequena, desde os meus sete anos, num culto em alemão, que eu fui com a minha avó na igreja luterana, o pastor fez um apelo, quem queria conhecer Jesus, e eu nem sabia tudo o que era aquilo, mas eu fui, porque eu ia com a minha avó na escola do, aliás, no culto, e depois eu ficava, porque o culto era sete, em alemão, e ela me deixava na escola dominical às nove e meia. E ali eu comecei minhas primeiras histórias. Mas nem tudo foi muito lindo, não, na minha vida. Porque eu sempre tive assim, eu tive momentos na minha vida com um pé dentro e outro fora. Um dia o Senhor falou para mim, Regina, um pé dentro e outro fora, são dois fora. Isso foi muito triste para mim. E o objetivo das meninas aqui, das irmãs Pérolas terem me convidado para fazer esse fechamento. E o fechamento que eu quero dizer é o fechamento deste livro que foi trabalhado, que foi estudado no, nesses seis meses aqui, né? do verão para cá, ele tinha um objetivo, o título dele é Paredes Emocionais. Ninguém tem, né? Só eu, eu acho. Como superar os obstáculos que impedem sua vida de seguir adiante. Eu não vou retroceder no livro, porque vocês acompanharam, a maioria das irmãs acompanharam, as paredes que... Geraram, aliás, através das suas feridas, geraram paredes e essas paredes causaram transtornos horríveis, dolorosos na nossa vida. E lá em 2008 o Senhor teve uma conversa muito séria comigo, mas muito séria. Eu estava realmente com um pé dentro e outro fora. E o Senhor veio até a minha vida e Ele falou em Jeremias 15, 19... Que eu já sei de cor, se as irmãs quiserem abrir, é bem interessante. Ele falou profundamente assim comigo. Portanto, assim diz o Senhor para ti, Regina, que está com os dois pés fora e pensa que está com um pé dentro e outro fora. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar. E estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil, vírgula, serás a minha boca. E uma outra versão que eu gosto muito diz exatamente assim, se você, Regina, se arrepender, eu vou te restaurar. Mas eu vou te restaurar para que tu possa me servir. Se você disser, tem uma condição... Palavras de valor e não indignas. Então, não são só palavras, porque as palavras também são ações, e as tuas palavras viram ações. E a minha vida estava assim, esculhambada. Hoje, se eu pudesse começar a contar um pouco da minha história, porque a Bettina já olhou umas três vezes para mim e já me avisou que tem um tempo. Eu já coloquei o meu relógio aqui tem outro ali. Vocês vão fazendo sinal, né? porque... Senão nós vamos passar a noite aqui. Porque a minha vida é longa, eu já vou fazer 60 anos, mês que vem, dia 25 de setembro. Então, assim, tem muita história para contar. Eu poderia cantar uma música que fala muito da minha vida. E um pedacinho dessa música, ela, ela diz assim, ó. Ando devagar, porque eu já tive pressa e esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei, e nada sei, porque quem sabe é o Senhor. E aí o refrão diz assim... Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Sem chuva de Deus ninguém vai florir. Sem chuva de bênção o Senhor não vai conseguir fazer com que Tu floresça. Sem chuva de graça. E essa chuva tem que chegar. E essa chuva chegou na minha vida. E aí eu comecei a tirar aquele pé que estava para fora. E coloquei os dois pés para dentro. Essa parte da minha história... Ela é muito interessante porque nessa época, quando Jesus falou comigo, eu não conseguia, eu escrevi assim, eu não conseguia fazer as mudanças necessárias para caminhar em direção ao futuro. E o fechamento que as meninas me, me passaram para fazer é assim, como que eu vou seguir rumo ao futuro? Se tem parede, se tem ferida, se tem dor, se tem muita coisa me incomodando, mas eu preciso seguir adiante. E eu não seguia adiante porque eu fazia o quê? Uma auto -sabotagem. Um dia, eu lembro, eu tenho, eu tenho a Márcia aqui, minha amiga, de testemunha. Eu estava fora de Novo Hamburgo e eu estava orando no lugar onde eu estava, numa situação tóxica onde eu me encontrava. Já tinha passado o meu divórcio, doloroso. Cheio de feridas, cheio de paredes, cheia de rancor, cheio de não perdão, cheia de ressentimento, cheio de feridas. Mas eu estava num momento tóxico também na minha vida. E eu me lembro que eu liguei para Márcia. Não sei se ela vai lembrar disso. E ela disse: "Tu quer que eu vou te buscar?". Eu vou aí. Eu te busco. Eu disse: "Não, eu vou. Eu vou segurar. Eu. Eu estou bem". Eu disse para ela. E eu agradeci muito. Naquele momento, eu me senti muito acolhida, eu me senti que eu recebi um colo dessa amiga tão querida. E na madrugada, eu levantei e eu fui orar. E eu me lembro que foi no banheiro e eu me ajoelhei em cima do vaso, me dobrei minha cabeça e disse, Senhor, me tira daqui, Senhor. Me tira dessa situação tóxica. Me, por favor, Senhor, me tira. Eu nunca tinha escutado o senhor falar tão perto do meu ouvido. E ele disse assim para mim, filha minha, eu te tiro, mas tu volta. Eu te tiro, mas tu volta. Sabe bumerangue, aqueles que dão no Instagram, ali, aquelas fotos, Bumerangue. Né? Crente bumerangue. Né? Mais ou menos isso. E isso calou muito fundo em mim. E aí eu percebi, percebi nesse momento em diante, Deus começou a fazer um trabalho muito sério na minha vida. Porque não é fácil, é muito difícil. É muito difícil, não pensa que é fácil. Não pensa que é fácil sair dali. Nada é mágico. A pérola não é mágica. Quanto tempo, eu nem sei quanto tempo leva. Quanto tempo de dor, quanto tempo de crescimento, para ficar aquela coisa linda. E aí, eu percebi que eu precisava crescer. E crescer dói. Vocês sabiam que crescer dói? Crescer dói. A minha mãe, que está sentada aqui, foi professora e alfabetizadora. Eu aprendi com ela. Que crianças, na fase de alfabetização, tem algumas que aprendem a ler em maio, junho, tão lento, né, mãe? E outras passa. As férias de inverno, chega outubro, novembro e a gente pensa, essa criança é burra, coitadinha do meu filho, não aprende. Não, ela não quer crescer, ela tem medo de crescer, sabe por quê? Porque ela vai crescer, ela vai aprender a ler e vai dizer, ai como tu tá grande, tu cresceu, ela não quer crescer, ela quer o colo, ela quer ficar lá. Então crescer dói. Crescer em Cristo também dói, porque eu preciso expor, deixar para trás uma série de coisas que eu fazia e não posso fazer mais, porque elas são tóxicas também para mim. Então eu tinha que crescer, eu tinha que tirar o pé que estava fora e não voltar mais com aquele pé. E não ficar com o pé dentro e um fora. Aí eu me dei conta que eu precisava abandonar soluções simples que eu dava, soluções simples para resolver que não resolviam nada. Mas eu precisava me dispor a fazer as mudanças necessárias para que houvesse uma mudança verdadeira, definitiva naquela situação que eu, que eu estava. Sabe, tem um exemplo muito, muito legal que o livro mostra que são as dietas. Dieta é um, olha, um exemplo bem bacana. Como é que a gente faz dieta? A gente, a gente não quer compromisso. A gente passa o dia inteiro com uma garrafa de chá de hibisco. Né? <risos> é. Eu vejo seguido, moro em Ivoti, eu vejo de manhã, eu disse, meu Deus, eu estou vendo aquelas duas fofa, sabe? Eu fico pensando, elas caminham todo dia com uma garrafa de hibisco, mas eu tenho certeza que lá no Cantinho Doce, na padaria, elas vão fazer um chá da tarde. Porque tem umas tortas maravilhosas, tem cuca, linguiça, nata, chmia, tem tudo. isso é irresistível, e assim é irresistível na nossa vida, essas coisas também. Então, dieta é uma coisa assim, ó, sabe? a gente busca uma solução prática, sabe? eu vou engordando depois vou fazer uma bariátrica, não é assim? Então, eu vou resolver tudo, eu vou resolver tudo. Mas se eu quero fazer, um, um, eu quero perder peso, por exemplo, eu preciso fazer uma coisa honesta, eu preciso me comprometer. Eu quero, eu, eu quero parar de fumar, eu preciso me comprometer. Eu preciso largar um vício, eu preciso me comprometer. Não é assim? Eu tenho que fazer a minha parte. Jesus está de braços abertos, ele tem a parte dele sempre de graça e pronta a todo momento. Mas eu tenho a minha parte, eu não estou absolvida da minha responsabilidade. Então eu preciso fazer uma mudança de estilo de vida. E essa mudança de estilo de vida ela é uma mudança de pensamentos. Romanos 12, 2. Vamos abrir juntas. Hein? Isso é... Eu acho que nós vamos ter que ler juntas isso. Isso é muito importante. Todo mundo conhece de cor. Vamos fazer um horário ler? E não vos conformeis? Vamos mudar um pouquinho... Com a tua situação atual. Mas seja transformada. Pela renovação da tua mente. Paulo disse isso. Não tem outra saída. Eu preciso renovar aqui. Aqui. E aí vem a ação dessa minha transformação. Se eu não estou convicta de que eu preciso mudar, a minha ação, ela vai acontecer de acordo com aquilo que eu penso. Eu sou aquilo que eu penso. E isso foi muito difícil para mim. Mas eu precisava olhar para trás, para toda aquela minha situação dolorosa. E aquela situação dolorosa, ela tinha uma moldura. Ela tinha uma moldura. Vocês vão entender o que eu estou dizendo assim, ó, porque eu tenho dor, eu tenho sofrimento, eu tenho ressentimentos, as pessoas me machucaram. Tem no meu passado um quadro que tem uma moldura. Bettina, vem me ajudar aqui a fazer uma coisinha. Bettina é boa de caras e bocas. Ela é boa de caras e bocas. Eu tenho um passado doloroso, e cada uma de nós tem em alguma área, e ele, e ele tem muitas palavras duras ali. Não, peraí, já vou te dar. E ele tem uma moldura. Segura essa moldura aqui na tua frente. Eu quero que tu faça uma cara nessa moldura. Porque nessa moldura ela tem assim, ó. Alguém vai se identificar com alguma dessas palavras. Ela tem traição, tristeza, rancor, desespero, desespero. Desafeto, abuso, incompreensão, feridas, vícios ou mágoas, enfim. Não vai querer. Se eu fosse fazer uma cara e escolhesse alguma dessas palavras, que cara teria essa? Que cara teria esse quadro, esse passado? Seria triste? E que pode fazer essa cara para nós? De muita lágrima. De muita dor, de muita tristeza, de abandono, de separação dos pais, de divórcio, de dor. De muita dor. Seria assim. E eu quero te fazer um convite, Vitina, para que tu faça uma cara maravilhosa. Porque eu descobri que as minhas feridas do passado, que causaram esse quadro inteirinho, muitas dessas palavras na minha vida, e talvez vocês vão se identificar com algumas delas. Mas eu te convido a fazer uma cara que eu aprendi. Porque eu precisava ter vontade de fazer aquilo que era preciso fazer para que essa moldura do passado mudasse completamente. E eu te convido a fazer uma cara, numa frase que eu, eu amo assim, ó, que Deus colocou na minha vida. Ele me disse que a palavra dele carrega o poder de transformar a minha alma. E se ele transforma a minha alma, ele também carrega esse poder de mud mudar a moldura do meu passado e me transformar numa pessoa totalmente nova. E essa moldura vai sair totalmente essas palavras. Amém? E eu quero te desejar essa moldura nova para a tua vida. Uma moldura onde, só tu, onde tu possa ver o sorriso de Deus, o amor de Deus, o colo de Deus, o carinho dele, a compreensão. Aonde tinha desafeto, tem afeto. Onde tinha traição, tem lealdade, tem compromisso, tem vida nova. Tem pérola nova. Eu te convido, obrigada, querida. Pode levar. Não tem nada melhor do que mostrar através dessa moldura, guarda essa moldura. Pensa na tua moldura do passado e encontra, anota as palavras que tem nessa moldura do passado e vê aquilo que Deus fez até agora derrubando as paredes que tu criaste, porque nós criamos muitas paredes. Nossa, eu fui... A Betina, que é arquiteta hoje, mas eu fui pedreira. Eu fui pedreira. Eu criei muita parede. Eu criei uma parede enorme entre eu e minha sogra. Só eu tive problema com sogra. Eu me dei conta disso. Ninguém teve, ó problema com sogra. né? Só eu. Eu criei. Olha, Deus já, já levou. Nós... A gente começou a se dar muito bem no final, enfim, antes dela falecer, mas... Eu, quando eu recebi a notícia em julho que ela ia para a minha casa, passar uns dias na praia, em janeiro, o meu mundo caiu. Ali o meu mundo caiu, eu queria uma parede enorme, e era só um final de semana. E eu me intoxicava com essa ferida, porque eu não sabia lidar com isso. Que burra, né? Como Deus me ensinou, como Deus encheu o meu coração de amor. Passei por um divórcio né, doloroso, tive uma outra sogra. Maravilhosa. Uma mãe, uma terceira mãe, porque eu tenho duas, né? Eu tenho biológica, tenho minha mãe que me criou e, agora, e a sogra. Foi maravilhoso, porque Deus tinha me tratado. Deus me curou de, um, de uma série de coisas horrorosas na minha vida. E eu pude viver essa maravilha. Já que eu tenho contado aqui que eu tenho duas mães, eu quero falar um, dar um exemplo assim para vocês de coisas que a gente faz. Nós sempre procuramos os caminhos mais curtos para resolver. Nós não queremos olhar nos olhos de Jesus para resolver os nossos problemas. Ali tem amor, mas ali tem compromisso. Ali tem mudança de vida, mudança de hábito. Recentemente eu fui a Porto Alegre e fui com a minha mãe biológica no geriatra. Gente, pensa num caos. Uma tarde inteira eu, ela e a geriatra. Ela entrou para disposta a pedir para a geriatra um remédio para dor. De preferência uma morfina, né? porque daí não dói nada. Mas ela não queria fazer a parte dela. E a médica disse, a senhora tem que caminhar, a senhora tem que parar de fumar, ela tem 80 anos, ela está fumando a senhora tem que criar hábitos novos senhora... não, não quero nada disso então, eu acho que marcaram o lugar errado então tinha que ser um clínico geral que vai me dar um remédio ela disse, quase morri de vergonha disse, não, aí eu puxei as rés espera um pouquinho, vamos trocar os papéis aqui, porque agora a mãe sou eu aqui. e comecei a conversar com ela, e assim a gente é a gente não quer fazer a nossa parte eu vi exatamente eu me vi naquela situação com outras coisas que eu preciso aprender porque eu quero, eu, eu quero encurtar esse caminho. Eu quero tomar um remedinho que me pare a minha dor, mas eu não quero mudar. Eu não quero mudar a minha alimentação, eu não quero caminhar, eu só quero tomar chá de hibisco. E vai ter que dar certo. Né? E caminhar com garrafa de dois litros de preferência, porque dura mais e o negócio vai dar certo. Sabe, eu, eu comecei a olhar para essa nova moldura e a partir daí, o senhor começou a falar comigo profundamente, dizendo que o pressuposto da vida nova estava em 2 Coríntios 5:17. Não precisa abrir, eu vou ler, anotem aí, que diz o seguinte. Pressuposto de vida nova. Presta atenção. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, vírgula. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, não é assim? E se fizeram novas não tem um pé fora e outro dentro, são os dois dentro, eu preciso me comprometer, eu tenho que estar dentro com os dois pés, eu tenho que fazer a minha parte, mas para que isso pudesse acontecer verdadeiramente na minha vida, eu comecei a olhar para as minhas feridas com todo respeito. E elas eram dolorosas e eu descobri que essas feridas elas eram purulentas e elas existiram e elas são nojentas essas feridas porque eu não consigo conviver com essas feridas e essas feridas elas formaram paredes e paredes e paredes e me afastaram das coisas que verdadeiramente Deus queria que eu vivesse e eu tive que tratar essas feridas. E eu comecei a dar ouvido aonde não era para dar ouvido. O problema das nossas feridas, não sei se vocês vão concordar comigo, é que a gente lava essas feridas, sabia? E é certo lavar, mas a gente lava em água suja. A gente lava em água suja assim, ouvindo quem a gente não deve ouvir. Né? mexendo nela e lavando com, uh, com ressentimento, com mágoa, vai aumentando a mágoa. Eu estou lavando a ferida, eu estou querendo. Aí ela dá uma casca, daí ela deu uma casca, eu bati de novo, e daí aí ela abriu de novo. E, e daí eu vou lá e lavo com água suja de novo essa ferida. E assim eu vou andando. E assim a minha vida vai ficando pobre. E eu não queria mais essa vida pobre. E elas começaram a infeccionar... E eu, eu queria caminhar em direção ao futuro, mas eu não conseguia. Porque eu estava lavando, eu estava predisposta, mas eu não estava lavando no lugar certo. E aí eu me dei conta que se eu quisesse realmente lavar a minha ferida, para que ela ficasse curada, eu tinha que olhar para o Evangelho. E olhando para o Evangelho, eu percebi que só o Evangelho me possibilitaria caminhar em direção ao futuro. O evangelho não é uma espécie de autoajuda, não é autoajuda, ele é a ajuda de Cristo, ele é a cura de Cristo. Ele é o evangelho de Jesus, está cheio de livro de autoajuda que não me leva a nada. Eu até tiro umas frases soltas, mas não tem cura. Por quê? Porque a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, ela é viva e eficaz. Sabe o que é uma coisa eficaz? É uma coisa que dá resultado. Que cura, que acaba com a tua ferida. Ela cura, ela está curada, ela não tem mais casca. O que vem depois da casca? Depois da casca, sabe o que é que vem? Uma cicatriz. E tu pode olhar depois para essa cicatriz e ela não dói mais. E dificilmente ela vai rasgar ali, dificilmente tu vai ter um corte em cima de uma cicatriz. Porque ela tem uma pele mais espessa, ela está mais forte. É muito difícil, é que nem um osso, né? Quando tu quebra num lugar, é dificilmente quebra no lugar que tu quebrou, Eu acho muito difícil. Às vezes acontece, mas é difícil. É Aquele osso fica mais forte, ele calcifica. Assim é a cicatriz. Mas essa tua ferida, ela só vai ficar boa se tu conseguir lavar ela no sangue de Jesus. E aí eu voltei lá para Jeremias 15 e 19 e comecei a pensar, o Senhor tem feito essa caminhada comigo. Se eu voltar, se eu me arrepender, se eu ouvir a tua voz, se eu separar o precioso do vil, se eu tirar o pé lá de fora e botar os dois dentro. Foi uma caminhada bem longa até aqui. Mas o Senhor tem fortalecido essa minha caminhada dia a dia. O Senhor tem me visitado todos os dias e tem corrigido a minha rota todos os dias para que eu não desvie com aquele pé para fora, para que eu não tenha relacionamentos com amigas, com relacionamentos tóxicos, situações tóxicas, sabe? Aquela amiga que a gente fala seguido aqui, te aconselha com quem se aconselha, com Cristo. Eu me aconselho muito pouco, assim, por aí, eu converso muito com a Betina e com a Bruna, mas eu tenho uma amiga escudeira que, que, eu, que eu me aconselho, ela está sentada aqui, é a Ruth, minha amiga do peito, e ela tem um, uma estrada com Cristo, eu gosto de ouvi-la. Então procura, procura aquela tua amiga que se aconselha com Cristo, que tem Cristo nas suas entranhas, que conhece o amor do Pai, sabe? que conhece as maravilhas que Cristo já fez na vida dela, te aconselha com ela, conversa com essa amiga. Sabe? Abençoa a todos, mas não anda com gente tóxica. Te aparta, aparta o precioso do vil. Às vezes as pessoas me perguntam assim, como é que eu consegui perdoar certas coisas, e como é que eu consegui perdoar certas pessoas na minha vida, que me fizeram tanto mal, que me afligiram, e eu fiquei pensando, né, não fui eu, foi ele, não fui eu, de mim não consegui nada, tanto que eu lutei, né, eu lutei, queria, ir. só quando houve cura, quando ele me ensinou que eu podia perdoar, porque ele já tinha me perdoado, e com esse mesmo perdão eu tinha que perdoar, porque ele me amava e me aceitava com todas as minhas falhas, ou eu, ou eu sou melhor do que aquele que me afligiu? Eu sou melhor? Eu sou melhor que a minha sogra que faleceu? Eu sou melhor com quem me traiu? Eu sou melhor com quem... Falou coisas horríveis para mim, eu não sou melhor que ninguém. E o Senhor me aceita sim, Ele me ama. E Ele tem me ensinado com esse mesmo amor. Eu perdoar e abençoar as outras pessoas. Sabe, a gente tem que permitir que Ele nos capacite a perdoar. Ele, tem, ele que vai nos capacitar a dar um passo de cada vez. Não tenta fazer por ti, porque não vai dar certo. Eu tentei muito tempo e eu me quebrei muito. Uma coisa importante que eu anotei aqui, que eu lembrei, eu comecei a abandonar o prazer, preste bem atenção, o prazer de administrar a dor. Alguém já fez isso? Ai, a dorzinha, sabe, estou administrando as minhas, dorzinhas, minhas coisinhas, porque deu vitória importante, a minha dorzinha, eu sou importante. Ai, ninguém tem noção da dor que a outra me causou, nem vou na igreja ali, não cumprimento, ai, ela me causou, não quero nem sentar perto, porque eles não tem noção da dor. Deus tem noção de tudo, amiga irmã, Deus tem, Deus sabe, eu parei. Há muito tempo atrás. Outra coisa que eu me dei conta, que a gente precisa fazer, é parar de celebrar as mágoas. Alguém celebra mágoa? A gente sabe como é que a gente celebra mágoa. Ai, a Betina me magoou, eu ligo para a Bruna. Ai, Bruna, tua irmã hoje, hoje ela foi dura comigo. Ai, ai Nelson, né, Nelson? Ai, a Betina, hoje, ela foi... isso é celebrar a mágoa. Eu estou celebrando a mágoa, eu estou fazendo um tendel de uma coisa que eu preciso resolver imediatamente dentro de mim. Não é? Eu preciso ir é imediato. Senhor, a pessoa me magoa. Não, mas eu não, eu, não, eu não. sou, eu não sou, eu não sou tão ofendidinha assim, eu não preciso. Porque tu já foi ofendido, tu já pagou esse preço, tu pagou na cruz por mim para que eu não precisasse celebrar mais nada disso. Eu. Afinal de contas, eu não botei uma nova moldura no meu passado? Eu botei uma nova moldura também nas minhas mágoas. Eu não sou uma nova criatura, eu deixei tudo para trás. Então, eu tenho que viver tudo novo. E a coisa mais importante é assim, ó, é a gente se deixar ser transformada pelo Espírito Santo. Não tem outra saída se o Espírito Santo não te transformar. Não tem outra saída. Uma coisa importante é assim, ó, eu não podia fingir que certas coisas não aconteceram. Eu não podia fingir que minha mãe foi embora, que meus pais se separaram, que ali eu tive muita dor, que eu vi minha mãe indo embora. Eu era pequenininha, seis anos, a para ela numa janela e ela foi, ela foi embora. Eu não podia fingir que um dia o pai das meninas deixou de me amar e acabou o casamento. Eu não podia fingir. Era uma dor, é uma dor horrível. Um dia, uma menina sentou aqui, no um aconselhamento, e disse: Sabe, tia, a senhora não vai entender. Sabe, assim, ó, meu marido me traiu. É uma dor tão horrível, tão horrível. Ela disse para mim. E eu fiquei escutando. Eu pensei, ela nem sabe com quem está falando. Deus mandou ela exatamente ali da minha frente. E ela falou, falou, falou. E eu disse vamos fazer o seguinte, vamos descrever essa dor, vamos ver se eu entendo essa tua dor. E eu disse para ela, tu era bem pequena, talvez nem nascida na casa da tua avó, tinha uma lista telefônica da Listel, você sabe aquela lista grande? Isso aquilo é imenso. Você imagina que aquilo é o teu coração. Aí vem o Hulk e pega aquela lista na mão e numa só vez ele rasga aquela lista telefônica e faz duas partes desse livro grosso, nossa essa menina chorou tanto e eu chorei com ela, essa é a dor, essa é a dor da traição, essa é a dor da separação, a dor é uma dor horrível para quem passa, é uma dor inexplicável naquele momento, mas eu quero dizer para vocês, eu me curei, eu estou curada e já faz tempo, e eu olho para a minha cicatriz e eu sou feliz, e eu estou feliz. Quem convive perto de mim sabe que não é demagogia. Quem convive bem perto de mim sabe que eu perdoei e nem me lembro mais, nem Deus se lembra do meu pecado, graças a Deus. Eu vou me lembrar disso. Então o que que eu fiz? Para que isso acontecesse, eu lavei a minha ferida que se transformava em parede e que me afastava das coisas boas que Deus tinha para mim no sangue de Jesus. Lava hoje, eu te convido hoje a lavar as tuas feridas. Lava todas elas, até a picadinha de mosquito. Tá? Porque às vezes dá uma feridinha que tu fica coçando, coçando, coçando vai dar um feridão, vai dar uma casca ali. Lava todas. No sangue de Jesus. Pede para ele te lavar. Pede para ele limpar do cabelo até a unha. Mas sabe, a cura, ela não é mágica. Ela é uma escolha. Para o Senhor, ela não é uma escolha. Porque ele tem essa cura de graça. De eternidade em eternidade para as nossas vidas. Eu é que tenho o livre-arbítrio de aceitar ou não essa cura na minha vida. Eu é que tenho essa esse privilégio de querer ou não, de aceitar ou não. Te chega hoje para Jesus. Queira, eu desejo profundamente que tu queira ser curada e que tu te aproxime dele para que tu possa ser curada. e Eu quero dizer para vocês que sofrimento às vezes também é uma escolha, Sabia? Um dia sério isso para mim, eu queria bater na pessoa que disse isso, um dia que eu chorava muito, mas eu não escolhi, não, mas eu, eu, eu escolho ficar o tempo ali, sofrendo, eu que escolho, ou eu paro de chorar, ou eu tomo uma decisão, ou eu caminho em direção ao futuro, com Cristo que está aqui, me dando a mão e disse, ele prometeu, eu nunca vou te abandonar. Eu vou estar contigo até a consumação do sexo, até a minha segunda vinda eu estou contigo e depois não vai mais ter nada disso. Aproveita que eu estou aqui te dando a mão. O sangue de Jesus, Jesus limpa a ferida, sara e cicatriza. Isso é uma frase que eu quero escrever bem grande lá em casa. Assim, o sangue de Jesus limpa a ferida, sara e cicatriza. E a partir dessa cicatriz, sabe, Começou um tempo novo na minha vida, um tempo muito novo. E nesse tempo novo, que é um exercício, eu comecei a fazer um exercício. Eu comecei a me concentrar, exatamente como tem um capítulo do livro, eu comecei a me concentrar no agora. A gente precisa se concentrar no agora. Porque eu conheço pessoas na minha família, e quem está aqui comigo da minha família vai lembrar, que consegue chorar o passado hoje, como se, de 30 anos atrás, a ferida estivesse aberta hoje. Isso é, isso é inédito, isso é olha, melhor que uma atriz da Globo. Isso é, isso é uma coisa impressionante. Mas sabe por que, que essa pessoa consegue chorar aquela dor de 30 anos atrás, exatamente igual como ela aconteceu hoje? Porque ela tem ressentimento. Ela está ressentida daquele mal. Cristo não entrou, Jesus não entrou, o sangue não lavou. Tu está ressentido com a tua amiga, com a tua vizinha, com a tua mãe, com o teu marido. Nossa, como a gente é ressentida com o marido quando ele não enxerga que a gente cortou o cabelo. Meu Deus, quando eu pintar o cabelo. Às vezes eu estou até aqui, né, assim, com preto, assim. Daqui um pouco, tá, passou, passou. Daqui um pouco e daí, ai, ficou linda. O Ney para mim, mas eu tive que dizer oi, né? Porque eles estão noutra vibe, isso não é por mal. Mas a gente fica ressentida. Né? Eu gosto muito da Joyce Meyer, porque ela diz assim, quando ela, a grande pregadora que eu amo, ela diz assim, quando ela está ressentida com o Dave, ela vai para outra peça, ela vai em todas as peças que a família não está, para ver se sente falta dela. Né? Então... E daí ela passa de novo, e daí ninguém fala nada, e ela está ressentida. Até que ela vai, eu acho o máximo que ela disse que ela foi, deitou no chão e disse assim, pegou a Bíblia, deitou e disse, agora eu só vou sair daqui quando tu, com teu espírito, me fizer sair dessa peça e eu vou para lá, perto do David, como se nada tivesse acontecido. Me cura, Deus, me renova, passa teu sangue, lava teu sangue, me ajuda a vencer mais essa, mas a gente é campeã de ressentimento. Sabe, eu olhei para mim e pensei assim, eu não posso mudar o meu passado. Eu não posso mudar, com seis anos de idade, que minha mãe resolveu ir embora, e nos deixou, com meu pai, eu e meu irmão, e com a minha avó. Não, eu não posso mudar isso. Mas eu posso mudar o meu olhar, e eu posso mudar a moldura que tem nessa situação. E posso olhar não mais como ferida, e nem mais como parede, porque eu criei paredes com a minha mãe biológica que eu ainda luto até hoje. Eu luto com ela, eu convivo com ela, mas não sinto. Sabe, essa coisa fraterna de mãe e filha é complicado. É muito complicado. Mas o Senhor está me capacitando cada dia. Porque ela é minha mãe. Ela, ela me deu a vida. O Senhor está me ensinando a lidar com ela hoje, ela com 80 anos. Porque eu não posso virar as costas para ela. E o Senhor foi tão bom para mim, tão maravilhoso, que ele me mandou a Glaci, que casou com meu pai, e que eu aprendi coisas com ela, e que se eu sou a mulher que eu sou hoje, o Senhor com a sua misericórdia me ensinou a ser a mulher que sabe cuidar de uma casa, que sabe cuidar das suas filhas. Eu sei fazer muitas coisas por causa dela. Eu brigava com ela com as exigências que ela tinha, mas era o Senhor trabalhando na minha vida. Aliás, o senhor trabalhou na minha vida desde que eu nasci. Porque quando eu nasci, eu quase morri. Aí meu pai saiu comigo, correndo no hospital, para que alguém me salvasse, porque eu estava roxinha e ia morrer. E veio uma amiga da minha avó, que casualmente era parteira, e entrou e ela me ressuscitou. E ali, depois eu virei atleta, nem contei isso para vocês, mas ali foi a minha primeira corrida com barreiras. Eu fiz corrida com barreiras, que foram as primeiras barreiras na minha vida. Porque lá o Senhor tinha propósito para a minha vida. Ele tinha um propósito, que se eu não viver amanhã, o propósito dele era chegar até aqui nas pérolas hoje. Era ter dado à luz a Betina, a Bruna, a ter meus netos, a ter essa família maravilhosa que eu tenho. O Senhor tinha propósitos lá atrás. E eu estou aprendendo a viver com isso. Mas eu... Quando eu comecei a me entregar com uma rendição arriscada, porque se entregar para Deus é uma rendição arriscada, sabia? Porque é um pulo no escuro. Porque o que, que ele te promete? Ele te promete uma coisa, que ele não vai te abandonar. O resto está tudo numa incógnita. Não é verdade? Eu não vou te abandonar, Regina. Caminha. Caminha. Eu tô aqui. Eu estou tô... aqui não sei aonde, mas, indo. mas se Cristo falou, vamos segurar na mão dele e vamos embora. E eu comecei a enxergar os resultados de cada entrega, de cada dia. Eu queria muito que tu saísse hoje daqui pensando nos resultados das pequenas coisas e das pequenas entregas, ou das grandes entregas que tu já fizeste até agora. Faz um balanço sobre isso. Deus realizou milagres na minha vida, depois daquele pré-pacto, vamos dizer assim, comigo. Todos os dias em que eu confiei nele, ele realizou milagres na minha vida. De lá para cá. Porque um tempo atrás, quem olhava para mim, né, Márcia, eu acho que ia dizer, essa não vai longe, não vai dar certo, não vai dar certo. Era um caminho tóxico, era um caminho de depressão, entrei em depressão profunda, o Senhor me tirou de lá. Teve dias nessa minha depressão que eu dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me tira, e ele me tirou, glória a Deus. Pessoas que souberam que eu tive depressão, disseram, não, mas isso não combinava contigo, e não combinava mesmo, porque o amor de Deus já estava em mim há muito tempo, e como uma brasa, longe do braseiro, eu esfriei, com um pé dentro e outro fora. E ele disse, os dois para dentro, Regina, vamos lá, vamos esquentar essa brasa, vamos botar fogo nessa lenha novamente. E ele me mostrou, então, o resultado dessa confiança. Quando ele me fez, eu não vou demorar muito, né, Betina já está me olhando meio toque. Não, está ok, obrigada. Ele me mostrou o resultado dessa confiança, que eu comecei a entregar tudo para ele quando eu comecei a frequentar a farmácia dele e eu fiz um plágio, né? A gente sempre faz um plágio. A gente quando prega a palavra faz plágio de Cristo, né? A gente quando está na aula, está tá numa sala de aula faz plágio de quem escreveu o livro. Então a vida é um plágio, né? Então eu vou plagiar a minha amiga íntima Joyce Meyer. E aí, sabe, eu estava me lembrando assim, como é que o senhor trabalha com a gente antes da gente ir no médico, na farmácia, ele vai no médico. É, eu já fui atendida lá em Votino, pronto-socorro, tem uma sala escrito acolhimento. Alguém já foi no Acolhimento. No acolhimento, tu passa, ou triagem, tu passa, tira a pressão, vê como é que tá, vê se o negócio é grave ou não para eles poderem fazer o atendimento. Jesus faz isso com a gente, é muito grave, menos grave, vamos ver, o que, vamos ver qual é o remédio que essa criatura precisa. Aí ele me deu umas recomendações, falou comigo assim, Regina, a partir de agora, não olha para trás. Ok? Não olha para trás. Tu tem uma vida nova, tu é uma criatura nova, tu, tu é uma nova pessoa, ele está te tornando uma pessoa nova, tu tem uma moldura nova em cima de todas aquelas dores, feridas, purulentas, isso não existe mais. Isso tudo é cicatriz. Quem gosta de olhar para cicatriz? Eu tenho uma aqui de varíola, eu nem sei mais se ela está aqui, nunca mais olhei para ela. Doeu muito, era pequena. Não olha, não olha para trás. Vai virar né, sal. Sal. Ele disse, olha para mim, a partir de agora, ó, não tira os olhos dos meus olhos. Tu está ali, né? na triagem, no acolhimento. Eu sou o teu remédio. E em mim, somente em mim, está a tua cura. E eu vou caminhar contigo até o fim. E para terminar o acolhimento, ele disse assim, a minha graça te basta. Não é assim? Aí, eu passei pela farmácia. Nessa farmácia, ele me receitou, de um tempo para cá e tudo mais, não sei para vocês, mas ele me receitou alguns remédios. Tá? O primeiro remédio que ele me receitou, que eu precisava, demais para fazer essa caminhada o amor de Deus e nesse amor de Deus eu pensei, mas pra que serve o amor de Deus? pra culpa pra vergonha pra solidão pra menos valia sabe? o amor de Deus tem uma lista daqui eu não sei até onde até o Japão Toma todos os dias o amor de Deus, até que os sintomas desapareçam. Não é assim? Eu não sei fazer igual a Joyce Meyer, mas é mais ou menos assim. E eu achei bárbaro isso. Tomar até os sintomas desaparecer. Gente, o amor de Deus, quando ele entra na tua vida, quando esse remédio entra. E olha, eu tenho umas cápsulas grandes aqui. Olha, cada anaco desse tamanho. O amor de Deus é grande. É muito grande. E é tão grande que tu, eu até estou pensando, desde que o amor de Deus está inundando o meu coração, e hoje foi um dia que o amor de Deus me inundou de manhã, e eu comecei, eu chorava, e eu, eu, aí eu gravei um, um áudio para Nelson. eu disse, Nelson, não consigo me maquiar, porque eu não dá pra, eu tenho que ir para lá e não dá, e eu estou chorando, e eu estou retocando de novo, e estou chorando, porque o amor de Deus me inundou, porque assim, ó, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu já viajei para muitos lugares, assim, Deus me abençoou, eu fiz muita coisa boa, mas a melhor coisa da minha vida, eu quero dizer isso para vocês, eu quero declarar isso para vocês, a melhor coisa da minha vida, o que mais me deixa feliz é falar de Deus para as pessoas, sabe? Eu tenho orado, eu tenho trabalhado tanto lá na nossa empresa, que eu tenho a parte comercial e eu digo, Senhor, eu quero trabalhar menos, eu quero falar mais de ti, trabalhar menos, eu preciso dar um passo para trás, orem por mim, por favor, porque é verdade, não é preguiça, eu preciso, isso enche a minha vida, falar do amor de Deus e o que ele fez na minha vida, de onde ele me tirou, e eu fico pensando, às vezes, quando vem uma tribulação, que eu penso assim, nossa, aquele que me conduziu até aqui, vai continuar me conduzindo, ele não vai me abandonar, porque, porque o amor dele está sobre a minha vida, esse é um remédio para mim, né? não sei para vocês. Aí, o segundo remédio que combinou comigo, faz muito tempo atrás, foi generosidade. Não que eu não fosse, mas, às vezes, eu guardava minhas coisinhas no passado, assim, sabe, a gente... Ah, eu vou dar isso, mas aquele não. Mas Deus trabalhou de tal forma... Assim, eu nunca fui egoísta, eu acho que não, né, mãe? Eu acho que eu nunca fui egoísta, assim. Pouquinho, às vezes, assim, que a gente né, esconde aquilo, mas eu sempre fui muito liberada as minhas coisas, inclusive para roupas ou coisas assim que tinham etiqueta muitas vezes. Aquela, eu vou agradar, ela vai ficar feliz, eu vou dar isso para ela. Desapegada. E eu achei tão interessante que quando serviu para mim, quando eu vi a Joyce Meyer falando sobre generosidade na vida dela, dizia assim atrás, ela leu, tome para egoísmo. Ela disse, eu não, mas eu sou tão legal, eu abraço todas as irmãs da igreja, sou tão querida para todos. E ela teve que aprender, o senhor falou com ela, seja exageradamente generosa, que você vai ser muito feliz. E eu quero dizer para vocês que quem abrir o meu porta-mala só falta ter uma cruz lá escrito Cruz Vermelha. Porque as coisas, gente, vem tanta coisa. As pessoas sabem disso, que eu vou e distribuo. E toda vez que meu marido abre o porta-mala, ele diz misericórdia e fecha. Eu disse, Fica quieto. Aí os eu, aí eu, meus vizinhos devem achar louca lá onde eu moro. Porque daí eu tiro tudo aquilo do carro e faço as partilhas, as sacolinhas, aquilo é para aquela, aquela. Gente, isso dá um prazer tão grande ir lá levar uma coisa para alguém e ver o sorriso de alguém assim. Meu Deus. Eu não preciso ganhar, mas eu, eu preciso ser exageradamente generosa. Seja exageradamente generosa. Um dia alguém disse para mim, nossa, como tu ganha coisas, né? para mim, para mim, particular, assim. Minhas filhas e meu marido, enfim, como tu ganha. Ai, eu acho que Deus me ama muito. <risos> Porque ele sempre está me dando um presente. Deus todos os dias me dá, faz um milagre na minha vida. E eu nem tenho mais pedido para ele as coisas que eu preciso, porque ele sabe o que eu preciso. Ele traz isso para mim, na minha mão. Então, isso foi, para mim, foi bárbaro, assim, ó. E eu aprendi, através da questão da generosidade, que veio junto com isso a palavra de Deus, que ela é viva e ela é eficaz. Então, ela... ela, ela trouxe os benefícios dessa minha rendição a ser generosa como Deus quer, por quê? Porque ele não está aqui caminhando comigo, ele não vai pegar e vai lá levar alguma coisa para alguém que precisa, ele precisa de mim, ele precisa de ti, mas ele precisa que tu seja exageradamente generosa. Sabe, alguém vai perguntar, mas o que isso tem a ver com as feridas, com as... tem muito a ver. Porque eu acabo curando as minhas feridas. Eu tiro o foco do meu passado. Eu vivo agora. Eu vivo a situação que o outro está vivendo. E eu vou ao alcance dele. Eu vou em direção naquilo que ele está precisando. E isso vai fazer com que tu transborde. Do quê? Daquela pílula grande do amor de Deus. Aí ele falou mais um pouquinho comigo que eu precisava disso. E isso é um xarope, assim, ó. Importante. É um elixir. Energia do Espírito Santo. Eu precisava disso. Gente, como eu precisava disso. Sabe por quê? Porque às vezes bate uma preguiça, né? Ai, meu Deus, é uma preguiça. Esses dias alguém me perguntou, você está com preguiça de ir no culto, que eu não estou te mais te vendo? Eu disse, não, não é preguiça, eu moro em Voti. Eu a gente, até conversei com uma pessoa, a gente, cinco e meia, seis horas, a gente está pulando da cama, a empresa está precisando de muito trabalho, a gente está se redobrando, cada um fazendo duas, três funções e tudo. Então está, às vezes, um pouquinho complicado. Daí vai para Ivoti, volta para cá, enfim. Aí esses dias eu cheguei aqui, e aí o pastor Tadeu fez uma brincadeira, eu vim no estudo, ele disse, ai, ah, irmã, que bom te ver, achei que tinha desviado. <risos> ai, ele falou, achei que estava um desviado. Eu disse, assim, misericórdia, né? Então, Estou tá, lá firme com o Senhor, o Senhor faz parte da minha vida desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Mas o elixir, a energia do Espírito Santo, eu quero dizer assim para ti, toma isso todos os dias para preguiça, tá? para desânimo, tá desanimada para qualquer coisa, busca o Espírito Santo, ele está ali. Ah, Espírito Santo, me ajuda para ir mais um pouco. E ele te enche, e ele te enche, e ele te dá a direção. E ele te abre os olhos, ele te, ele te conduz, conversa com ele. Ele tem ânimo sobrando, ele pode dar um pouco para ti. E um pouquinho já é muita coisa. Se ele soprar, vira um foguete. Né? Então, o elixir do Espírito Santo, para mim, foi importante. Aí, Deus pegou assim, seriamente no meu calo. E disse Regina, tu tá precisando tomar sabedoria. <risos> Olha isso assim, ó, sabe para quê? Eu adorei a Joyce Meyer falando, tome para estupidez. <risos> Deus falou, não sou estúpida, Deus. Não. É assim, ó. O princ... o temor é o princípio da sabedoria. Então, se eu tô tomando sabedoria, com certeza mais temor eu vou ter. A gente é muito estúpido, sabia? A gente é estúpido nas decisões, a gente é estúpido naquilo que eu... Porque eu, né, eu sei, né? isso é ser estupidez, gente. Fazer sozinha as coisas, decidir sozinha. Não, Deus, é o seguinte, eu tenho dez áreas na minha vida, tá? Tu cuida de nove, mas essa aqui é minha. Isso é uma estupidez, gente. Isso é falta de sabedoria. O senhor falou isso para mim. Mas quando ele disse assim, tipo assim, mas eu não sou estúpida, eu pensei, não. Eu, estúpida? Sou estúpida, sim. Quando eu magoo o outro, quando eu crio coisas onde não existe, toda vez que eu não estou exatamente engajada ou atenta, ou eu tiro os olhos dos olhos do meu Deus, eu estou sendo estúpida, falta de sabedoria. Então eu tô tomando, ó, é um comprimidinho bem bacana. Aí num vidrinho menorzinho lá, eu achei um vidrinho assim, ó, que ele mandou eu tomar. Humildade. Esse doeu no rim. Esse me doeu no rim, humildade. Senhor, mas eu sou tão simples, pensei assim. Sou tão humilde. Aí ele me mostrou quatro Questões, por que, que eu precisava tomar esse remédio? E olhando lá a pregação da Joyce, eu acho que se encaixa para todos, porque se encaixou exatamente as mesmas palavras para ela, talvez um pouquinho diferente. Toma para arrogância, altivez, e eu pensei, orgulho e daí aquela que me pegou bem no rim, julgamento e crítica, aí pegou pesado, eu tenho lutado com isso, eu tenho certeza absoluta que eu preciso de tudo isso aqui, mas esse xaropinho aqui eu preciso tomar até o dia que Jesus voltar. Eu preciso ser humilde. Eu preciso ser humilde o suficiente para reconhecer que eu não sou nada fora de Cristo. Que se ele não for o que ele veio para ser na minha vida, em mim eu não vou ser nada. E ele quer ser muito na minha vida. E eu preciso ser humilde o suficiente. Para deixar ele me fazer humilde. E não é uma falsa humildade, sabe? Demagogia. Não, não é nada disso. Eu preciso ser humilde para entender que Ele quer fazer grandes coisas na minha vida. E que eu tenho que ser humilde o suficiente para me desarmar de tudo que eu penso, de tudo que eu criei até hoje, de tudo que eu escrevi a respeito de mim, de toda a história que eu sei e que eu conto de mim para as pessoas, isso não é nada. E aquilo que é, e aquilo que foi bom, foi Ele que fez. Não fui eu que fiz, se eu perdoei, se eu amo, se eu reconheço, se eu sou generosa, se eu sou sábia, se eu, se eu tenho frutos na minha vida de tudo isso que eu tomo, porque foi ele que me deu, porque sem ele ele me disse que eu não vou conseguir fazer absolutamente nada. E quando ele voltar, eu quero poder dizer para ele, ai ah, Jesus, eu tomei os remédios, coisa boa que tu me fez passar, que tu me fez aquele acolhimento, que tu disse para mim, Jesus, não olha para trás, ele diz, Regina, não olha, olha para mim, não tira os olhos dos meus olhos, deixa isso tudo, vem cá, vem com a tua ferida no joelho, às vezes uma casca desse tamanho, vem cá, eu vou lavar no meu sangue. Para que vire logo uma cicatriz, para que tu possa tocar, bater nela. Porque quando ela vira uma cicatriz, aquela traição, aquela dor, aquele abandono, aquela deslealdade que, que a pessoa fez para ti, sabe? Aquela cama de gato que a pessoa. Quando bater, quando surgir uma situação nova, vai bater e não dói mais. Aquilo não dói mais. Aquilo passou. Porque tu está pronta, porque tu cresceu, porque tu aprendeu a ler. Que tu dê um passo maior porque tu sabe que tu vai aprender a ler mas que tu vai continuar sendo né, com seis, sete anos aquele amor da tua mãe ela vai continuar cuidando de ti aprende a ler, continua a tua vida segue rumo ao futuro toma os remédios direitinho, aprende a caminhar muda a tua alimentação, para só de tomar chá de bisco, faz a tua parte te compromete é isso que Deus quer eu quero fazer um convite para ti hoje e te dizer assim ó. eu gosto muito de uma passagem que Deus falou com Moisés quando tirou o povo do deserto pensa comigo a gente fala tanto quando Deus tirou o povo e passou todo aquele Egito e tirou. nós somos nós gente hoje andando no deserto cada um tem a sua caminhada quantos anos quer caminhar no deserto? 30? 40? Podia ser uma semana, né? Podia ser 10 dias, um ano, não sei. O Senhor falou com Moisés, eu quero ler para vocês Êxodo 15, 26, e ele disse. Vamos ver aqui Êxodo 15, 26. Eu vou ler para você: Se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. E quais são as enfermidades que Deus está falando? São essas, são as dores, a mágoa, o ressentimento. Eu preciso olhar para esse Deus maravilhoso. Eu preciso sair dessa situação de ferida purulenta e querer urgentemente que Deus faça uma cicatriz e que ela fique ali apenas para que eu olhe e que eu possa abençoar a vida de quem Deus colocar no meu caminho, olhando para aquela cicatriz e dizer, aconteceu comigo, mas passa. Hoje vocês podem ter a certeza de uma coisa. Eu sei que Deus tem muito para fazer na minha vida. E quando terminarem esses remédios, talvez ele vai fazer algumas trocas aqui. Porque tem muitas. Tem alguém que está precisando tomar perdão? Toma perdão. Né? Tem gente que precisa tomar um pouquinho mais de amor, não? o amor de Deus, toma, ele, ele vai trocar, ele sabe exatamente o que ele vai prescrever para a tua vida. Olha para mim e pensa assim, ó, Deus fez um milagre na minha vida, e está fazendo ainda, e eu estou predisposta a ser, a tomar mais desse remédio, cada dia mais, para que eu possa me tornar cada dia uma pessoa nova todos os dias e viver em novidade de vida. Eu quero fazer um convite hoje para ti, assim, para que tu que não conhece verdadeiramente esse amor de Deus, tu que precisa renovar os teus votos com Ele, precisa deixar Ele lavar verdadeiramente o teu coração, deixar Ele entrar e Ele fazer um barulho. Sabe? Deus quer ser esse amor para ti na tua vida, mas Ele quer te dar exageradamente esse amor. Ele quer fazer esse amor transbordar de tal forma na tua vida, que tu tire aquela cara feia daquela moldura e tu sorria todos os dias e que tu possa acordar e dizer Ele vive em mim porque ele vive eu posso continuar porque ele vive, eu posso falar porque ele vive, eu posso amar as pessoas porque ele vive, eu posso perdoar mas não é porque ele vive lá no céu é porque ele vive aqui dentro de mim eu te faço esse convite vem para Cristo não tem outro lugar melhor no mundo não tem Nada que eu possa agregar, nenhuma joia, nenhum passeio, nenhuma bolsa de marca, nem nada, nada, nenhum transatlântico. não tem nada que eu possa agregar na minha vida maior que o amor de Deus. Ele quer fazer com que tu descubra isso, descobre isso, dá uma chance para Ele, dá uma chance, Ele não vai invadir o teu coração, vamos ficar de pé? A gente vai cantar um hino aqui e eu gostaria que... Nelson, faça uma oração aqui para nós, por favor. De entrega, de chamamento, de amor, de acolhimento. Vem para o acolhimento. Passa por essa triagem. Vem para essa sala. Jesus quer te atender. Sabe, eu esqueci vezes de dizer, aqui, doutor Jesus, está escrito aqui. Atrás de cada um. Doutor Jesus. Amém.